Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. No programa de hoje, você vai ver que uma transportadora foi condenada por contratar um motorista como empregado autônomo para ocultar o vínculo de emprego. E você vai ver também... Acadêmicos da Faculdade de Direito de Barra do Garças visitam o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Isso só faz a gente imaginar algo melhor e algo maior para o nosso futuro, até mesmo nos influenciar na área do direito do trabalho. O juiz Ivan Tessaro esclarece o que pode determinar uma demissão por justa causa. E você confere ainda uma entrevista especial com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. E nós começamos esta edição falando sobre a visita dos acadêmicos de direito da Faculdade Catedral de Barra do Garças. Eles estiveram aqui no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e conheceram de perto o funcionamento da Justiça Trabalhista. Confira na reportagem. Uma visita no prédio das varas, uma conversa com o juiz e um panorama da estrutura administrativa, da escola judicial e do plenário, onde ocorrem as sessões de julgamento. Assim foi a visita dos estudantes da Universidade de Direito de Barra do Garças, no Tribunal Regional do Trabalho. É fundamental para o estudante ter esse... É, visitar essa área e ter um conhecimento mais aprofundado, ter uma conhecer como é que é, funciona o tribunal, conhecer o pessoal que está aqui envolvido, e não só para o acadêmico, para todos que estão envolvidos, fora até ter, ter uma noção do mundo jurídico. Estudantes e professores foram recepcionados pela presidente em exercício, desembargadora Elinei Veloso. Além de apresentar uma visão geral do tribunal, ela comentou sobre os trabalhos da ouvidoria, um canal de comunicação com o cidadão. Nessa reunião, no auditório, os acadêmicos puderam conversar também com a ministra Delaide Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho de Brasília. Ela esteve em Cuiabá para a palestra de encerramento de uma conferência da OAB. A ministra deixou um recado de estímulo a todos. É, nós estamos maravilhados com a recepção. É, isso vai ser uma injeção de ânimo para os alunos. Eles vão voltar para a nossa querida Barra do Garças com mais vontade de estudar, com mais vontade de se dedicar, com foco. Nós tivemos uma imensa sorte de estar aqui em Cuiabá, termos a oportunidade de visitar o Tribunal Regional do Trabalho, toda essa estrutura, visualizar na prática o que nós temos em sala de aula, fomentar nos acadêmicos o sonho de militância advocatícia, o sonho da magistratura e termos a possibilidade de observar hoje que sermos recepcionados por uma desembargadora, por uma ministra também, é uma oportunidade ímpar. Advogados e representantes da OAB e da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho, a Amatra 23, também estiveram no plenário. Com a visita, os estudantes de Barra do Garças puderam levar um pouco mais de conhecimento na bagagem de volta para casa. É uma visão muito diferente do que a gente tem na sala de aula. né? Isso só faz a gente imaginar algo melhor e algo maior para o nosso futuro, até mesmo nos influenciar na área do direito do trabalho. Direto de Brasília, acompanha a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou uma transportadora do Rio Grande do Sul por contratar o motorista como empregado autônomo para ocultar o vínculo de emprego. A empresa terá de pagar as verbas trabalhistas ao funcionário. O motorista trabalhou como um empregado da transportadora por dois anos e um dia depois de ser demitido sem justa causa, comprou da empresa um caminhão, financiado pela própria empregadora e assinou um contrato de prestação de serviços com a empresa. O motorista alegou que a empresa havia cometido fraude para não pagar os direitos trabalhistas, mas a defesa da transportadora, com base na Lei 11.442, de 2007, afirmou que a relação com o trabalhador era de natureza comercial. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul entendeu que havia vínculo de emprego entre empregador e motorista e condenou a empresa ao pagamento das obrigações trabalhistas. Para o TRT, a fraude ficou evidente, já que o trabalhador continuou exercendo as mesmas funções que exercia quando era empregado da transportadora. A empresa recorreu então ao TST, mas o relator do caso, na quinta turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, avaliou os elementos citados pelo TRT e ressaltou que, para se alterar o entendimento, seria preciso reavaliar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Esta Corte Superior somente poderia reconhecer a relação comercial de que trata a lei número 11.442, de 2007, e, por conseguinte, afastar o vínculo de emprego após a modificação do quadro fático delineado pela pelo Grécia do Tribunal Regional, e que, no entanto, é verdade ante a súmula 126. Os demais ministros acompanharam o relator e, por unanimidade, mantiveram a decisão que condenou a empresa ao pagamento das verbas trabalhistas ao motorista. Toda semana, a gente traz as dúvidas da população sobre os direitos e deveres trabalhistas. E, desta vez, o juiz Ivan Tessaro é o nosso convidado para responder o questionamento da Rúbia, que quer saber o que pode determinar uma justa causa. Meu nome é Rúbia eu gostaria de saber o que, que determina uma justa causa. Rúbia, todo contrato de trabalho tem como um dos seus elementos essenciais a confiança entre trabalhador e empregador. Então, toda vez que essa confiança for quebrada, possivelmente nós estaremos diante de alguma situação de justa causa. A consolidação das leis do trabalho, que é o código que regulamenta o, as relações entre trabalhadores e empregadores, ela, no artigo 482, elenca uma série de situações que podem ensejar a justa causa justamente pela quebra de confiança. Entre as mais conhecidas, nós podemos indicar a chamada desídia, que ela acontece naquela situação em que o trabalhador é, reiteradamente se atrasa, ele falta ao trabalho sem justificativa e que, em face da soma de, de atitudes como essa, ele vai, é, estará caracterizado a quebra de confiança e autoriza o empregador a dispensá-lo por justa causa. Outra hipótese, empregador que é insubordinado, ele não aceita é, cumprir as ordens dadas pelo seu superior hierárquico, ou ele não aceita cumprir as regras gerais da empresa, daí ele estaria caracterizando a indisciplina. Enfim, esses são algumas, é, alguns exemplos em que a justa causa é, estará caracterizada. Sempre lembrando que é a quebra de confiança que leva à justa causa. E a Justiça do Trabalho condenou por assédio moral o frigorífico BRF de Lucas do Rio Verde por não conceder o intervalo para a amamentação a uma empregada. A trabalhadora ainda sofreu com o tratamento diferenciado dado pela empresa. Essas e outras notícias você confere agora no Giro da Semana. Advogados, empregados e empregadores que desejam fazer acordos em processos com pagamentos pendentes podem participar da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que vai ocorrer de 18 a 22 de setembro. Para isso, basta procurar a Coordenadoria Judiciária e de Apoio à Execução e Solução de Conflitos do TRT de Mato Grosso,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 A Justiça do Trabalho condenou por assédio moral o frigorífico BRF em Lucas do Rio Verde por não conceder o intervalo para a amamentação de uma trabalhadora. A trabalhadora afirmou que não teve os direitos respeitados ao voltar ao serviço depois de ter o bebê. Ela não tinha o tempo necessário para amamentar a criança. Foi mudada de função, apesar de nada ter sido alterado na carteira de trabalho. Foi lhe dado serviços menos importantes do que os anteriores. E foi colocada, por fim, para trabalhar no refeitório. A empresa se defendeu das acusações, alegando que a trabalhadora teve um episódio de depressão ocasionado por outros fatores. A conclusão da perícia, no entanto, comprovou a versão da trabalhadora. Além da indenização por danos morais, a empresa também foi condenada a pagar como hora extra o intervalo para amamentação, além de outros direitos previstos pela CLT. Cabe recurso da decisão. O tribunal negou estabilidade a um trabalhador que caiu de bicicleta em Várzea Grande. Ele estaria indo para o trabalho, mas as informações repassadas não condiziam com a veracidade, já que ele entra no trabalho às 5 horas da tarde e o acidente foi às 3 horas da tarde. O tempo médio gasto para chegar ao destino é de 20 minutos. A empresa argumentou que o trabalhador não informou o trajeto e o acidente poderia ter acontecido em outro percurso e até mesmo faltariam provas de que o acidente de fato tenha ocorrido. Por causa das inconsistências, a segunda turma do TRT de Mato Grosso reformou a sentença e considerou que o trabalhador não conseguiu provar que sofreu acidente de trajeto quando se dirigia ao emprego. E nosso assunto agora é Facebook. Confira o que teve de melhor nessa semana em nosso perfil na rede social. Com a Julie. Oi, Zequias! Chegou a hora de falar sobre o nosso Facebook a página que traz informações que nem todo mundo sabe, mas que é sempre bom aprender. Então vamos começar falando sobre o post de uma decisão da Justiça Trabalhista que condenou um motorista a pagar multa no valor de mil reais. E arcar com as custas por mover o processo. Ele tentou se beneficiar da própria torpeza, já que simulou um acordo com o patrão para poder receber o FGTS e o seguro-desemprego enquanto continuava trabalhando. E depois procurou o judiciário, dizendo ter sido dispensado do trabalho sem motivo. Poxa, ainda bem que nem todos têm esse tipo de atitude, né? Mais de 110 pessoas compartilharam o um post sobre a decisão. A Eliana Feitosa disse que o trabalhador era vacilão. É isso aí. É melhor nem pensar em cometer um vacilo assim, né gente? Agora vamos falar de um assunto bem legal. Muita gente não sabe, mas o estágio é um período de aprendizagem muito importante para complementar na prática o que se aprende na sala de aula. Então, neste post, a gente homenageia os estagiários com algumas cenas de Game of Thrones. Quem é fã da série entende bem. Parabéns a todos os estagiários que entendem que o conhecimento é uma grande vantagem e muito importante para o futuro. Quase 3 mil pessoas visualizaram o post que rendeu muitos comentários e principalmente muitos parabéns. Mas a nossa página também ganhou elogios, tá? Tá pensando o quê? A Adriane Oliveira disse que o TRT é sensacional. Que bom que gostam. Então já sabe, para ficar bem informado sobre os direitos e deveres trabalhistas, é só ficar conectado com a gente através do Facebook e também através do Instagram, onde você pode seguir a nossa página. É com você, Zequias. Obrigado, Júli. Não saia daí, que no próximo bloco você vai ver uma entrevista com a ministra Adelaide Arantes do Tribunal Superior do Trabalho. Ela esteve aqui em Cuiabá para uma conferência da Ordem dos Advogados do Brasil e também visitou o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a central de atendimento ao jurisdicionado e à ouvidoria localizadas no térreo da sede do TRT estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.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 Todo processo trabalhista percorre etapas, mas nem sempre chega ao fim. Se o devedor não cumpre a decisão judicial, o processo entra na fase de execução. Mas e como garantir que as dívidas trabalhistas sejam pagas? A Semana Nacional da Execução Trabalhista é uma oportunidade para encerrar pendências na Justiça, porque todo processo precisa de um ponto final.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 Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. A nossa convidada é a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, que esteve em Cuiabá para o encerramento da 20 Conferência Estadual da Advocacia Mato Grossense. Doutora Delaide, muito obrigada pela sua presença aqui. A senhora veio a Cuiabá para fazer a palestra de encerramento falando sobre formas de solução de conflitos. Frequentemente a gente ouve falar que tem muitos processos judiciais, que o judiciário é grande, pesado. A senhora com essa experiência, 30 anos de advocacia, desde 2011 no TST, na, na corte maior nossa da, da Justiça do Trabalho. Nós somos um país de litigantes, doutora? Eu quero primeiro agradecer a oportunidade da entrevista. Nós estamos vivendo um momento... É muito especial, né? muito conturbado no mundo do trabalho com, com a chamada reforma trabalhista, né? que é a lei que entra em vigor em novembro. E a sua pergunta é muito oportuna, porque a alta litigiosidade é um assunto hoje tratado é, no Brasil e fora do Brasil. Né? Existem até comparações do Brasil com a Alemanha, do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com a Inglaterra. O Brasil não é um país de litigantes. Se fosse para responder em poucas palavras, eu diria que o, o, o Brasil é um, é um país maravilhoso, né, que tem 100 milhões de trabalhadores no setor privado, é, em que 72% desses postos de trabalho são oferecidos pelas micro e pequenas empresas e que existe um altíssimo grau de descumprimento das decisões judiciais no âmbito é, da Justiça do Trabalho. Nós temos um levantamento do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, do chamado Relatório de Justiça em Números, que dá conta de que das sentenças transitadas em julgado, é, apenas 33% são cumpridas. Nós temos 67% que não são cumpridas. E, e que os principais temas eh, na justiça do trabalho são, são temas de direitos elementares verbas rescisórias horas extras quer dizer direitos elementares que não são pagos ao trabalhador e a justiça do trabalho ela tem sido muito bombardeada na reforma sido bombardeada na sociedade como sendo a maior litigância do mundo não é verdade. Primeiro porque não, não se pode comparar linearmente Brasil com, com os Estados Unidos em termos, de, em termos de litigância. E depois, de acordo com esse mesmo relatório do CNJ, é, esse relatório dá conta de que a Justiça Comum Estadual é responsável por 59 milhões de processos é, é, ainda sem julgamento. A Justiça Federal, 12 milhões e a Justiça do Trabalho, 6 milhões e 800 mil. Então, a Justiça do Trabalho eh, não é responsável eh, pela, ah, pelo alto número de litígios no Brasil. É um contexto e, nesse contexto, eu desafio, inclusive, a elaboração de pesquisas para descobrir as, as outras razões da litigiosidade. Uma delas é a inadimplência, são direitos alimentares que não foram cumpridos, e outras precisamos descobrir. Doutora, a senhora tem falado nesse contexto, em, em razão desse contexto, que a crise econômica, a saída para a crise econômica deve ser encontrada na economia e não na supressão, na redução, enfim, né, na, na, de direitos, especialmente direitos trabalhistas. É, e diz, inclusive, a senhora costuma dizer, que a supressão de direitos não costuma gerar, não, não, a experiência mostra que ela não gera empregos. É, em qualquer lugar do mundo ela nunca gerou. É isso mesmo? É isso mesmo e nós temos o exemplo é, de reformas que foram feitas em outros países, for, for, foram feitas reformas semelhantes às do Brasil, no México, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos e não, gerou, o, o, o, não houve a geração dos empregos pretendidos. E a, a saída para o Brasil é crescimento econômico. Crescimento econômico e investimento. Nós, é, há dois anos atrás, nós tínhamos situação de pleno emprego e crescimento econômico, né, com a mesma CLT, a mesma Justiça do Trabalho, quer dizer, o mesmo contexto de mundo do trabalho, e, e, e não, não, não era necessário, é, uma, não foi necessário uma reforma para prejudicar os trabalhadores. E aí eu digo não só em relação aos trabalhadores do setor privado, porque todas as vezes que se esboçam crises no Brasil... Ah, o, primeiro a ser, ah, o primeiro setor a ser atingido eh, eh, por medidas por medidas prejudiciais são os trabalhadores. Isso os trabalhadores do setor público que ficam um anos sem, sem receber reajustes, né, que têm os seus direitos, eh, não podem ser suprimidos, mas congelados. Né? E o setor privado, os trabalhadores do setor privado que são eh, muito atingidos. O que, que o Brasil precisa além de uma, de uma reforma fiscal? É, para gerar emprego, para o crescimento econômico, para gerar emprego, precisa investimento em educação, investimento em cultura para aumentar a produtividade. Porque a Confederação Nacional da Indústria ela tem pesquisas assim bastante importantes é, e, e, e, e dessas pesquisas a gente conclui que o problema não é, é que seja oneroso o contrato de trabalho, não é isso. O contrato de trabalho do Brasil ele foi contratar, ele foi ele foi contrastado com, com de outros países, e ele não é o mais caro. Qual que é a questão mais importante do Brasil? É a produtividade. Ah, esse, agora, co, como é que se investe em crescimento de produtividade? Investindo em educação, investindo em cultura, investindo em formação do, dos trabalhadores. Doutora, mas de qualquer forma, o fato é que a reforma foi aprovada, a reforma trabalhista, e como a senhora disse no início, ela entra em vigor agora no fim do ano, uh, com muitos pontos polêmicos, né, inclusive com, com é, questionamentos de, de constitucionalidade de alguns desses pontos. Qual que é a sua avaliação desse, desse momento, como a senhora disse, que a gente está passando, como é que os tribunais, a magistratura, a justiça do trabalho vai lidar com, com essa nova com essa, com essa nova legislação? São são dois pontos que eu que eu preciso enfatizar. Um deles é que nós julgadores e eu sou julgadora eu preciso falar sobre isso, né? Nós julgadores, a, a lei entrando em vigor nós vamos aplicar a lei, né? Agora, com o, o, o, o dever e o direito que nós temos de interpretar a lei trabalhista, é, a reforma trabalhista, ela, a lei da reforma trabalhista, ela não é uma legislação trabalhista. O Brasil tem uma legislação trabalhista constitu, constitucionalizada em 1988 e nós temos também tratados e normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho, diversos tratados internacionais da ONU. E, e, e muitos outros que a lei trabalhista da reforma ela será interpretada no contexto da legislação trabalhista e não isoladamente é, essa, é, esse é um ponto e, e sob esse aspecto a, a, alguns pontos da, da lei trabalhista da legislação trabalhista que nós ainda estamos analisando é, não não não não não será é, aplica, aplicável do, no confronto com a legislação trabalhista né? e nós temos vários pontos, é, é ainda um estudo inicial, mas como legislador vamos aplicar, agora como cidadã, eu, é, não, não, a, a reforma trabalhista não tem minha aprovação é, como cidadã, como jurista, é, como advogada trabalhista que fui tantos anos e, e, e mesmo como ministra do tst é, não quando eu vou julgar o processo, porque aí eu vou aplicar a lei. É, é uma reforma que prejudica muito os trabalhadores e prejudica também o, o setor econômico, as empresas, em, em, em alguns pontos. Porque se não tiverem cuidado e aplicar a lei isoladamente, a, o setor econômico pode acumular passivo, né? porque tudo que for fraude, é, não vai passar pelo crivo do judiciário. Então tudo que as empresas hoje fizerem em fraude à lei é, está sujeito ao crivo do judiciário. Doutora, e para a gente terminar, e um passivo que pode gerar mais processo trabalhista? Mais processo trabalhista. E isso é o que eles não querem. né? Mas na minha opinião, a reforma trabalhista ela não gera empregos, ela não traz segurança jurídica, pelo contrário, né? ela, ela, ela vai provocar uma, uma, uma, uma insegurança jurídica é, bastante ampla, ou seja, e, e ela não moderniza a CLT, porque a CLT, dos, 900, dos mais de 900 artigos, ela tem apenas 250 que ainda não tinham sido revistos. Então, a CLT ela não é velha e arcaica, como dizem, é uma CLT que ela foi sendo modernizada ao longo do tempo. Doutora Delaide Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, muito obrigada pela sua participação, por essas informações. A gente está mesmo nesse momento que a gente vai ter que falar muito sobre esses assuntos nos próximos meses. Só, só eu que agradeço. Eu tenho uma preocupação muito grande com a conscientização. E, e, e você, você a, a, a, a mídia, com, com, com a divulgação, é, dessa entrevista vai contribuir muito para a conscientização, porque tanto o empregador, quanto o trabalhador, quanto a sociedade, precisam estar conscientes sobre o que significa a reforma trabalhista, o que, que é a legislação trabalhista em todo o seu contexto e quais as consequências. Mais uma vez, obrigada, ministra. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revelar a qualquer momento, ouvir de novo e se inteirar do que está acontecendo,